Deitava para dormir quando eu olhei meu lençol estava com uma mancha. Pensei, vou gravar um vídeo para elas e falar sobre isso. Eu sou a Priscila Sabóia e hoje eu tenho uma dica de personal organizer para você. Gente, tem coisa pior de que quando você vai deitar, ou seja, você vai deitar na sua cama, aquele momento em que você deveria estar descansando, né? Uma cama gostosa, quentinha, que você trocou os lençóis, cheirosinhos. Aí você olha que o lençol tem uma mancha. Ou tua fronha tem uma mancha, ou as fronhas não estão nem combinando, não são do mesmo jogo, tá uma zona, tá uma bagunça. Aquilo ali já te deixa meio estressado na hora de dormir. Aquele momento que deveria ser um momento relaxante. E aí eu te pergunto assim, por que, que você tá usando coisa manchada? A gente deveria, né? A gente tem cuidado com as nossas coisas, assim. Você vai dormir num lençol manchado, vai dormir com a fronha toda poída, sabe? Cheia de bolinha ou coisa rasgada, né? A gente deve manter no nosso armário, na nossa casa. As coisas que a gente usa com frequência, elas devem estar em bom estado. Só tem um motivo para você dormir num lençol, por exemplo, que tá manchado. Se a grana estiver curta. E mesmo assim, eu vou te dizer, isso não é desculpa. Porque se é uma mancha, você tenta tirar. Né? Tenha cuidado com as suas coisas, pega, leva, tira essa mancha, sabe? traz o, o lençol todo bonitinho de novo Ele pode não estar tá com cara de novo, mas se você tirar essa mancha, ele já vai estar tá pelo menos mais bonito né? Você vai colocar na sua cama e vai sentir prazer de colocar isso na sua cama E outra, de vez em quando, tira 15 minutos e faz uma ronda nos seus jogos de cama, toalha de banho Sabe, essas coisas assim que a gente às vezes deixa guardadinho e pensa que tem que comprar só quando a gente muda de casa né? mas muito pelo contrário, isso é uma coisa que a gente usa com muita frequência, usa muito. Né? E se a gente não tiver muito cuidado para lavar, essas coisas vão desgastando muito rápido. E às vezes a gente não olha, a gente não tira esses 15 minutinhos para perceber, porque é uma faxineira ou uma empregada que está cuidando disso, sabe? E também tem outras coisas para fazer e não está prestando atenção. Então você, de vez em quando, tira 15 minutinhos e vai lá fazer essa ronda. Eu, de vez em quando, tiro uns 15 minutinhos e faço essa ronda aqui em casa, né? E aproveitei pra gravar esse vídeo pra você justamente porque eu quero mostrar como eu faço com os kits os joguinhos de cama, tá? Esses jogos de cama são os que eu uso na minha cama. E o que, que eu faço? Eu gosto de usar tudo branco, porque pra mim isso traz praticidade tá, a fronha é branco, o lençol é branco E aí combina com qualquer colcha Com qualquer coberta, né? Porque é tudo branco Se manchar, é muito mais fácil de tirar a mancha Porque é branquinho, né? É... Fora que não tem combinação, sabe? Não tem erro de combinação Eu posso virar pra faxineira quando ela vem aqui em casa e falar ó, Vai lá, pega o joguinho, bota na cama E não preciso ficar esperando que ela pense Que o rosa combina com o amarelo Que bota a fronha verde, entendeu? Ó, você vê aqui na minha cama, ó, tá vendo? Tudo branquinho, aí bota aqui uma cobertinha azul Combina né? E ó, gente, vida real, né? Acabei de dar um jeitinho aqui para poder gravar para vocês, tá? É, agora, voltando ao jogo de cama branco, né? Tem a praticidade, pá, pá, pá, todas essas coisas, mas tem mais uma coisa que também facilita o meu dia a dia e até o dia a dia da faxineira quando ela vem aqui para poder trocar aqui o lençol rapidinho. Eu faço uns pacotinhos. Ó, esse pacotinho aqui nada mais é do que. A gente não usa lençol de cobrir aqui em casa, só o lençol de elástico e as fronhas, tá? São quatro fronhas toda vez que a gente troca. Então, eu tenho o lençol de elástico dobradinho e dentro as fronhas. Ficam as quatro fronhas já aqui, tá? O que facilita muito. Fechou aqui, fez tipo um pacotinho, tá? E aí, ó, aqui dentro desses packs de TNT, né? Que são packs de TNT com visor de plástico, eu consigo colocar... Esses joguinhos de lençol e visualizar tudo aqui por fora. Inclusive, se você quiser comprar um desses para sua casa, assim, é só você pesquisar no Google, tá? É pack de TNT com visor plástico, né? Hoje em dia vende aí em tudo quanto é lugar, tá? E eu gosto de usar esses packzinhos porque o meu armário, ele é aberto. Onde eu guardo esses jogos de cama, ele fica aberto, então pega muita poeira, tá? Então eu guardo nesses packzinhos... Fica mais fácil de puxar, pegar tudo daqui de dentro, guardar de volta, né? Evita bagunça e evita poeira. Então, resumo da ópera, né? Não vamos usar nada manchado. Se a grana estiver curta, não dá pra comprar um novo. Tenta dar um jeitinho nesse aí. Vai lá com carinho, pega um vênis, pega um negócio, tira a mancha, entendeu? Deixa bonitinho, cheiroso, ursinho pimpão pra você poder deitar e contar carneirinho e sonhar com os anjinhos, tá? É, coloca tudo agrupadinho, faz um conjunto, né? O que é conjunto a gente guarda junto, então faz um conjuntinho, coloca tudo junto pra ficar fácil de você trocar o seu lençol na hora que acontecer um acidente ou aquela uma vez por semana lá que você vai trocar o lençol. E guarda dentro de um pacotinho pra evitar poeira, tá? E evitar bagunça, pra isso aqui não virar, ó, fum, não criar... É, filhotes pelo teu armário e virar uma bagunça. E se você quer viver melhor e acredita que a organização pode trazer isso para sua vida, inscreva-se nesse canal, inscreva-se se você está assistindo pelo YouTube né? aperta aquele botãozinho do inscreva-se e tem um sininho, o sininho da organização, aperta o sininho ali pra você ser o primeiro a ser avisado assim que sair um vídeo aqui no canal. Se você está assistindo em outras redes sociais, que bom você já está curtindo. Se não, vai lá curtir a minha página do Instagram e do Facebook. E dá também joinha, curtir, coraçãozinhos, abraços, beijos, qualquer coisa. Um beijo e até o próximo vídeo.